Em 1969, a Gucci vendia 84 mil pares de mocassim. Para tudo. Você já assistiu a primeira parte da história da Gucci? Reserva aqui, clica aqui, vai lá, assiste, porque hoje eu vou continuar a saga da família Gucci. Bora descomplicar? <música> milhares de pares à venda e o que, que a gente faz? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, badala o sininho, cadê o sininho? Antes aproveita aí, já deixa seu like que hoje a família vai pegar fogo na moda. A Gucci continuou essa história de sucesso, anos 70 e anos 80, adentro. Nos anos 70 você entrava na Gucci, alguma coisa para comprar você achava. Tinha chaveiro de 5 dólares. Tinha, gente, tinha tudo. Desde 5 dólares até centenas de milhares de dólares. Quando eu falo tudo, é tudo. Tinha até, olha, era impossível. Alguém ia viajar... Olha, isso aqui não pesava em nada. Meu pai trouxe, quando eu era pequena, para minha mãe, uma pulseira Gucci. Olha só. Aí, pulseirinha Gucci. Tudo que podia fazer virar dinheiro com a marca Gucci, o Aldo apoiava e fazia. Aldo Gucci se vestia ali italiana. O que, que é isso? Um terno feito sob medida, com tecido italiano, tecido inglês geralmente eles usam, mas eles falam que é italiano. Hoje em dia já é. Mas aí, o que, que acontece? No início, ele não usava os mocassins da Gucci, ele usava sapatos ingleses. Isso é que se vestia italiana. Mas aí ele mudou tudo. A partir dos anos 70, Aldo Gucci passa a usar o famoso mocassim com bridão. E isso faz com que o proprietário se vista, seja a testemunha, ou testemunha, a testemunha da marca, testimonial, da marca. E aí ele vai sempre fazendo esse embaixador da marca. O Kennedy falava que o Aldo Gucci era o primeiro embaixador da Itália nos Estados Unidos. Sorte que ele não comprou nenhuma inimizade com isso, né? Mas olha só o que o Aldo Guti costumava falar sobre elegância. Elegância como boas maneiras. Você não pode ser educado somente nas quartas ou quintas-feiras. Se você é elegante, você deve ser todos os dias da semana. Se você não é, aí é outro assunto. Em 1971, Aldo Guti propõe aos irmãos de colocar ações da Guti na bolsa americana. Vale lembrar que nesse momento a gente tinha uma Gucci América e uma Gucci Internacional, aquela com base na Europa. Também, nessa época, o filho do Rodolfo, o Maurizio Gucci, se casa com Patrícia Reggiani, sem o consentimento, sem o consentimento, aê, sem a, o apoio do pai. E lembra que ele era filho único, esse Maurício filho do Rodolfo, que tomava conta da loja em Milão. Ele casa com a Patrícia Herediane, sem o apoio do pai, faz uma festança e vai morar em Nova York para trabalhar com o tio Aldo. Onde, além de aprender muita coisa, ele já começa a botar as manguinhas de fora em ter várias ideias. Mas como a questão familiar era maior... a uh, a Patrícia se aproxima do Aldo, faz ali um meio de campo, acaba conseguindo tudo que ela queria do sogro, quer morar numa casa bonita, mudar para uma casa melhor. E aí, então, a coisa familiar se ajeita e Patrícia e Maurício voltam a morar em Milão. Por que, que eu estou falando isso? Continua assistindo. Ainda em 72, Aldo Guti marca dois super gols. O que, que ele vai fazer? Ele cria a Gucci Perfumes, hum. Gucci Perfume International Limited. Ele lança o perfume Gucci. Como eu falei, tudo Gucci, para você ficar o dia inteiro de Gucci. Ele também aproveita. E licencia uma empresa suíça para fabricar relógios, Gucci. Ele licencia tudo, gente. Camiseta, Gucci, pulseira, Gucci, relógio, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci. Tinha muita falsificação nessa época. E aí até uma era tão do guti guti que até uma fábrica de alimentos infantis faz um, uma papinha que chamava guti guti gu aí eu até fico pensando, se não era isso que minha avó falava toma de guti guti, será que era isso? Eu nunca, eu nunca entendi o que, que tinha isso a ver com português vai ver, era dessa papinha americana minha avó não era americana, mas vai ver também, né? tava na moda falar assim, chegou, cinema, sei lá Alguém sabe? Toma de Gucci-Gucci. Bom, fato é que perfume, relógio, sapato, loafer, bolsa, mala, roupa, tudo junto faz a Gucci ganhar muitos milhões de doletas. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90, a comercialização de relógio da Gucci já gerava 200 milhões de dólares ao ano. Só licença de relógio. E é claro que o fabricante também levava o dele. Então era mais na realidade. Em 1974, Vasco Gucci morre. Lembra do Vasco? Aquele que tomava conta das fábricas em Florença, na Toscana, perto de Florença. Ele morre e o Aldo e o Rodolfo conseguem comprar a parte dos herdeiros do Vasco, dos filhos dele. Evidentemente, a mulher do Vasco não poderia ser sócia proprietária por causa daquela história lá atrás que eu contei no 1. Se você não assistiu o 1, você tá ficando para trás. Bom... Ele morre e aí a parte dele é vendida para o Aldo e para o Rodolfo que ficam com o bolão: 50% para o Aldo, 50% para o uh, Rodolfo. Beleza, tá. O Aldo pega 10% desse 50% dele e caladinho divide entre dois dos seus três filhos, ou seja, deixa o mais novo o Paulo de fora. Começa ali a ter os filhos participando da empresa. Com 10%, Porque que 10% gente? 5 para cada filho, vamos combinar? Tem de continuar puxando o saco do pai. É a famosa vaidade vista Quando a gente fala de empresas familiares. Em 1975, a Gucci é alvo dos man das manchetes dos jornais americanos por seu mau atendimento. Mal atendimento pega pesado, né, gente? Dizem que muitas vezes, até mesmo em Nova York, as vendedoras eram italianas. E aí as pessoas chegavam e elas faziam comentáriozinhos idiotas sobre vendo em italiano. Isso aconteceu também em Roma, com um grupo de japoneses. Isso aconteceu em várias cidades que entra o turista e isso é comum até hoje. Tanto no Brasil, nós fazemos isso com estrangeiro, quanto no exterior que fazem também conosco. É muito feio. Você tá lá, você nota que a pessoa tá falando de você. E aí eles notaram. E aí saiu na manchete, o Aldo não se inibiu. Ele foi e falou, cara, ah, pois é, mas a excelência do, do atendimento Gucci, Gucci é o produto, é a qualidade, tarará. Mas conseguiu consertar. É bem verdade que em Milão é o melhor atendimento Gucci que eu já vi. A loja em Milão, na Via Monte Napoleone, tem um atendimento sensacional. Você sente que está comprando um produto de luxo ao seu alcance. Porque também, querer vender bolsa de crocodilo, ou a bolsa mais cara da loja, ou o sapato mais caro da loja, quem não quer? Incrível é você conseguir fazer uma atender bem uma pessoa que quer comprar um chaveiro, que daí há duas semanas vai comprar uma bolsa e vai fazer de tudo, porque é bem atendida, para comprar uma bolsa muito cara. Ou sempre ser seu cliente, é ou não é? Abri um big parênteses, né? Bora de novo aqui. Foco. No início dos anos 80, Rodolfo vai e contrata um advogado italiano, formado em Roma, com pós-graduação, com mestrado em Harvard em finanças, chamado Domenico De Sole. Domenico De Sole vai fazer uma carreira brilhante na Gucci e continua até hoje como uma pessoa, um profissional de grande valor dentro da moda. O Domenico de Sole faz uma proposta de unir a Gucci Perfumes com a Gucci Gucci. Assim ele teria a, a empresa europeia em uma só. Isso a favor do Rodolfo, porque o Aldo tinha fundado a Gucci Perfumes sem dar muita coisa para o Rodolfo. Rodolfo não tinha 50% da Gucci Perfumes. A partir da União, o Rodolfo passaria a ter 50% da Guti SPA, que nasce em 1982. Nasce a grande empresa gucci Guti SPA. Domênico, de olho, já começa a ver que tinha alguma coisa coisa que não andava bem em relação às finanças da Gucci. Em 82, o filho de Rodolfo Maurizio assume a liderança da loja de Milão. E aí, ele arregaça as mangas e põe em prática o início daquele que seria seu grande plano. Ele queria ver de volta a Gucci num patamar de excelência de luxo de qualidade de elegância de sofisticação de a marca das celebridades isso em 82 enquanto isso o Aldo não acha graça nenhuma dessas ideias do Maurício porque até agora mesmo com dois irmãos o Aldo não tinha achado ninguém que batesse de frente com ele, que falasse a marca tem de ser assim o assado. E foi o Maurizio, filho do Rodolfo, que fez isso. E assim vem o contrato de Luciano Soprani, o primeiro designer contratado da Gucci em 82, para uma, um desfile em outubro de 82. Em 83, no ano seguinte... Maurício abre a nova loja da Gucci, essa que eu falei há pouco, que é na Via Monte Napoleone. O pai vai à inauguração, porque agora o Maurício já tinha assumido o controle. O pai vai à inauguração e morre 15 dias depois, fazendo com que o Maurício, aos 30 e poucos anos, herdasse 50% do grupo Gucci sozinho. O Maurício tinha essa ideia de grandeza da Gucci e essa loja da Via Monte Napoleone, ele resolve escolher tudo como seria. Para a mulher seria um, um certo modelo de cadeira, para o homem seria um outro modelo de cadeira. Tudo ele quer botar a mão. E o tio Aldo fica revoltadíssimo. Para o Maurício, a Gucci como eu falei, deveria ser uma marca de luxo. Ele queria que a Gucci fosse uma Hermès italiana. E aí o Herald Tribune logo saca essas alterações e coloca bem grande na manchete. A Gucci está atualizando a sua imagem. Do outro lado do Atlântico, analisando todas as contas, Domenico de Sole dá o grito. A empresa está com fraudes junto ao fisco americano. Em 83 e em 84, Domenico De Sole chama o Aldo e fala: tem furo aqui, tem furo aqui, tem furo aqui, você pode ir para a prisão. Eu sou Aldo Gucci. Tudo que eu fiz por esse país. Até o juiz vai dizer para o Aldo Gucci: muito me admira, você que queria tanto ser considerado americano aqui, que escolheu os Estados Unidos para morar, não respeitar o fisco americano. Gente, brincar com receita federal americana não é brinquedo, não. Dá, ó, cadeia. E lá que o Aldo Gucci passou uns bons meses. Tudo bem que a cadeia, a primeira, tinha até campo... De... Não sei se era, tinha um mini-golf Tinha quadra de tênis Ele tinha televisão Foi assim, um spa forçado Mas aí depois ele foi para outra Depois ele fez serviços... Como é que é o nome? fez Serviço comunitário, acho que é isso que chama E aí, pá, voltou para casa Só que Pra tudo funcionar Bem O Aldo Que não diferenciava Igual o seu pai, a vida privada da vida pública, assim, filho era empregado, aí já brigava todo mundo, disse que era uma brigaiada, o tal do Maurício ia fazer é, reunião, pegava, voava, ah não, o Aldo que voava as coisas e jogava pelos ares, disse que era nesse nível, era vida privada com vida pública e assim também eram as contas e é, mas esse dinheiro aqui, ué, esse dinheiro eu tirei, mas para quê? Não, minha mulher, a, a mulher do Maurício queria um iate, aí ele comprou para ela, eu, impre, eu tirei aqui, mas como assim, tirou de... Ué, o Rodolfo falou para eu tirar, é, aí o Rodolfo falou, eu não falei nada, era um rolo a família, com dinheiro, tudo desordenado. E aí o Aldo passa algumas ah, cotas, Aliás, ele passa todas as cotas para os filhos Antes dele cumprir a pena dele Na penitenciária lá nos Estados Unidos Nisso, os filhos passaram a ter 25, 25 Maurizio, 50% Quem é eleito em 84 presidente da Gucci? Maurício. Só que os dois outros, os primos Já não gostavam muito do Maurício. Porque Maurício vai canto papai? Aí não dava certo. Resultado: os filhos Giorgio e Roberto, os filhos do Aldo, passam a, a ficar com as cotas e o Maurício na presidência. Maurício queria renovar a marca. Ele vai tentar fazer uma aliança com Paulo, filho do Aldo, para dizer. Olha aí, seus irmãos estão com, com, com cota na empresa. Você também, como é que vai ser isso? Você podia me apoiar. A gente ia ser a maioria. E aí a gente pode... Ah, boa, que aí ele ia ter mais de 50%. Porque estava 50, 50. Tudo bem, o Paulo topa. quando Na hora do vamos ver, o Paulo... Tira o dele da reta. E vende a parte dele, acho que para os irmãos. Maurício com essa ideia fixa e firme que tinha que renovar, remodelar, modernizar a empresa. Nesse meio tempo, adivinha o que acontece? Quem vai para o museu? O Loafer da Gucci. Diana de Vreeland faz uma exposição fabulosa no Metropolitan Museum e o loafer da Gucci entra para a coleção uh, fixa de moda, para a coleção permanente de moda do Metropolitan Museum. O que é sensacional, porque aí eles têm a chancela do Metropolitan Museum, que esse realmente é um sapato símbolo do século. Uma grande criação de moda. Maurício continua e, em 86, De Sole incorpora a Gucci U.S. sobre um novo nome. Ele lança o nome Gucci América. A Gucci América vai amargar todos os impostos devidos pela Gucci U.S. E olha que o número não é pouco. Em 1988, a Gucci América paga 21 milhões de dólares de impostos devidos pela Gucci U.S. Claro que aí já teve uma negociação, porque eu acredito que a dívida fosse bem maior. Em 1988, o grupo InvestCorp compra 50% da GUT. Maurício fez toda essa transação por debaixo dos panos. Aldo, triste, já tinha saído da, da penitenciária lá. Os filhos, e ele ainda pergunta, quando assina, é, os filhos, né? Eles, o Aldo vai e pergunta, o Maurício tá por detrás disso? O cara não, tá não. E eles saem. O Maurício é quem tinha arquitetado tudo por trás da compra da InvestCorp. E aí agora ele fala, A cara é minha vez, vou botar meu plano inteiro. Ele vai atrás de Don Mello, que era presidente daquela loja de departamentos Bergdorf Goodman. Ela tinha renovado a Bergdorf e fala: "Eu quero que você vá trabalhar comigo." Ele insiste até ela ceder, até ela concordar. "Agora eu vou te levar para Florença, você vai saber o que é onde um produto de luxo é bem feito." Ele entende tudo lá. E aí ele vai dar uma tacada, uma canetada impressionante. Bom, ele retira Todos os produtos de venda no atacado para lojas de departamento. Todos. Ele retira uma linha inteira, de, que era uma linha mais barata, que era feita de nécessaire, de, de beauty case, que era vendida inclusive em perfumaria. Ele retira o de Soler começa a ficar apavorado, fala, peraí, você não pode cortar tudo, ah, posso, tipo, ele achava, agora tem dinheiro entrando, né, dos novos investidores, e agora, mas isso significa muito, não, e vai fazer o que com isso, nada, manda estoque, só que esse pessoal achava assim, guarda lá, e esse dinheiro não existe, o dinheiro que gastou, o dinheiro que investiu, eles não faziam muita, os Gucci não faziam muita conta de estoque não, sabe? Mas aí, tira todos esses produtos. Olha que loucura o corte que em 1990 o Maurício vai fazer. Foram os produtos, a linha de produtos de 22 mil itens foi para 7 mil itens. As bolsas de 350 modelos foram para 100 modelos. E por fim, as lojas, de mais de mil lojas foi para 180 lojas. Era o recomeçar da Gucci. Uma verdadeira loucura. No final de janeiro de 1990, Aldo Gucci morre. Mas aí já não é problema porque ele já não era mais sócio da empresa. Maurício, mais uma vez, se sente livre e liberado, até porque, no ano anterior, todas as acusações que existiam contra o Maurício foram, foram uh, retir... ele foi absolvido de todas as acusações que residiam sobre ele. Entre elas, o fato que na morte de seu pai, ele teria aberto o cofre, feito a contadora do seu pai assinar como seu pai, passando todas as ações da Gucci direto do seu pai para ele, fazendo com que ele não tivesse de pagar os impostos de herança. Então, toda a tributação hereditária que o Maurício talvez tivesse de pagar, ele não teve que pagar por causa disso. Eu não sei como ele foi absolvido, porque essa história eu não inventei Eu li e nos depoimentos dos processos, a, a própria tal da contadora falou que ela teve de forjar a assinatura do Rodolfo. Bom, ele foi absolvido. Eu não sou juíza nem nada, nem advogada sou. A verdade é que, num relatório anual, de 89 para 90, a marca relata um faturamento anual de 145 milhões de dólares com 20 milhões de dólares de lucro. É dinheiro, né não? Pensa bem. A Don Mello entra. Tem todos esses cortes de produto. Em junho de 1990, a Gucci começa a desfilar na Semana de Moda de Milão. Aliás, os anos 90 marcam o início de uma nova moda na Itália, a moda milanesa. A moda se transfere de Roma para Milão. Milão se torna o centro, a metrópole da moda. E aí então, quem não desfila em Milão não é ninguém. Maurício logo captou essa ideia. Precisamos desfilar em Milão e passa a desfilar em Milão. Em Milão. Don Mello vai à caça de um designer, que essa altura do campeonato não era mais o Luciano Soprani, e conhece Tom Ford, que estava numa uma viagem na Europa, porque ele tinha resolvido que ele queria trabalhar com moda. O Tom Ford vai e faz uma entrevista com a Don Mello, e logo ele se transfere para Milão e é responsável pela coleção da Gucci. No momento que tudo era um minimalismo, tudo muito pouco, o Tom Ford vai e coloca uma pimentinha dizendo que toda mulher quer ser sensual. E a sensualidade vai ser esse toque da nova Gucci. Pelo olhar do Tom Ford. E foi um verdadeiro sucesso. The Sola foi... Presidente CEO da Gucci de 94 a 2004. Alô? Mais fofoca? Você gosta de uma fofoca, hein? Tem uma quentíssima. Mas assiste o canal, se inscreve. Já vou te falar. Ai, ai. O povo gosta de fofoca, né? E eu não segura a língua. Então, olha essa, segunda-feira, 27 de março de 1995, Maurizio Gucci, o último da família Gucci a tocar os negócios da família, morre assassinado em Milão, paira no ar. será que ele era mafioso? Será que ele tinha vendido a Gucci para um grupo mafioso? E se ele recebeu o dinheiro, o que, que ele estava fazendo com aquele dinheiro todo que ele ganhou pela venda da Gucci? Ele estava se metendo onde não devia ter se metido? Hum, suspeitas. Eu vou direto pro final, porque afinal de contas eu tô falando de moda, não tô falando da vida alheia, né? Então... No dia 2 de junho de 1998, após quase sete horas de audiência, Patrícia Reggiani, ex patrícia Guti, é condenada a 26 anos de prisão por ser a mandante do assassinato de Maurizio Guti, seu ex-marido. Passada. E voltamos para a moda, porque esse povo bem complica, hein? O povo complica. Em 2003, 60% da Gucci é vendida para o grupo Pantan Redoute. Pinot Pantan Redoute, que mais tarde se tornaria e que é até hoje o grupo Kering, é o novo proprietário da Gucci. Em 2004, Tom Ford e Domenico de Sole saem da Gucci. E o que acontece? Domenico de Sole vai apoiar Tom Ford a abrir sua própria marca. E desde então, é ele, Domenico de Sole, o presidente da Tom Ford. Também é ele, Domenico de Sole, o CEO da maior casa de leilões do mundo, a Sotheby's. Também é ele, Domenico de Sole, diretor da Gap e também da Telecom Itália. O cara é uma máquina, gente. É ou não é? Olha aí, moda, e quem fala assim, ah, eu faço, muita gente me escreve, eu faço direito, queria trabalhar com moda. Olha o filão, vai trabalhar. Moda tem o lado do direito, sim, direito de moda vale muito. Pensa nisso para sua carreira, hein? De volta, em 2005, Frida Giannini assume a direção criativa da Gucci. E aí são alguns anos clássicos, de muita elegância, que as russas coincidem com o mercado russo muito aquecido. E a Frida Giannini vai trabalhar muito dourado, muito bordado. Vai ser uma época bem sofisticada na Gucci. Até que ela se casa com o CEO, Patrícia de Di Marco, e os dois saem da Gucci para fazer o que eu não sei, em algum momento, isso é uma coisa bem velada, não tem lugar que comente por que que eles saíram. Eles saem da Gucci e entra o, Patri o Marco Bizzari. O Marco Bizzari entra em 2014 como CEO da Gucci e em 2015 Alessandro Michele que fazia parte do grupo criativo da Gucci, assume a direção criativa, porque é importante vocês entenderem que existe o diretor criativo, mas ele tem uma equipe, a equipe faz pesquisa, traz ideias, então Alessandro Michele, ele era ali da equipe da Frida Giannini, ele é reconhecido e sobe, e se torna o, o diretor criativo da Gucci. O que, que ele faz? Primeira coisa, liquida. Tudo quanto é peça que a Frida Giannini tinha feito em sua história. Como o um relançamento da Robo, da Jackie, como a Bolsa Bambu. Ele liquida tudo isso, ele quer acabar com tudo isso e começar a era Alessandro Michele. Que que ele foi super esperto? Ah, mas isso é outra história. Não vou te contar agora não. Você quer saber a história do Alessandro Michele na Gucci? Quando esse vídeo atingir quantos likes? 5 mil likes. 5K. Me ajuda aí. Compartilha. Passa para todo mundo. Gente, vamos assistir que eu quero saber o resto da história. Eu quero saber Alessandro Michele Naguti. Por que, que Alessandro Michele faz tanto sucesso na Gucci? O que, que você achou dessa história? Assassinato, família, empresa, genialidade empresarial... Deixa aqui seu comentário, dá aquela curtida, ativa o sininho, se inscreva porque eu vou ficando por aqui louca para contar o resto da história, me ajuda, me ajuda aí para eu poder contar o resto, o meu negócio é contar a história é descomplicando a moda, um beijo.